Look, eu sou seu Fala rapaziada, mais um Deute no Mundo começando pra vocês Hoje a gente vai falar sobre os 6 erros que você não pode cometer na Austrália no seu intercâmbio E eu acho que pra isso vale também pra todos os outros países, não só pra Austrália Então tá interessado nesse vídeo? Fica comigo e check it out O primeiro erro, galera, é clássico, né? é você não planejar o seu intercâmbio baseado no longo prazo. O que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer é que muita gente chega no intercâmbio e não planeja o que vai fazer depois dos seus seis meses, quatro meses, cinco meses. Você vai lá, fecha o seu intercâmbio, vai lá fazer um curso de inglês e aí você simplesmente não sabe o que você vai fazer depois. Isso é um erro não só, na verdade, das pessoas que estão te vendendo o curso, mas também um erro que você pode sim cometer. Uh, por não pensar no que você vai fazer depois, né? Então, se o seu objetivo na Austrália é fazer um curso de inglês, depois tentar fazer um curso profissionalizante, alguma coisa do tipo, já pensem nisso, já pensem nos valores, cheguem lá, se planejem, né? tentem levar um dinheiro um pouco a mais aí para vocês poderem fazer a renovação de visto de vocês. Então, o interessante é vocês sempre planejarem o futuro de vocês no intercâmbio, né? Uh, eu, como consultor da Twizy e todos os consultores que trabalham aqui na empresa, Todos nós somos treinados e né? todo mundo faz esse treinamento para justamente não te vender só um curso de intercâmbio, um curso só de inglês, né? Uh, e sim fazer um planejamento de vida para você. Então isso que é o mais importante, é você ter um planejamento do seu intercâmbio, não só comprar um curso de inglês. Se você tem um perfil legal e você acha que o seu perfil é interessante também para talvez sentar uma migração por algum dos vistos que você pode conversar com um advogado de migração para saber um pouco mais, já pense nisso também, não vai 100% na loucura e ah vou fazer um curso de inglês e depois eu vejo lá não já pensem nisso já vão com um planejamento uh, já de vida né Se a intenção de vocês é essa façam um planejamento certinho deixem tudo bonitinho antes de você ir para a Austrália para que a sua vida lá seja um pouco mais fácil e que você atinge os objetivos que vocês têm antes de viajar, beleza? O segundo ponto é escolher uma cidade que não tem nada a ver com você, tá? Então pra você que tá indo pra Toronto e não gosta de neve, não vai dar certo. Se você tá indo pra Brisbane e você odeia o calor, não vai dar certo. Se você tá indo pra Melbourne e não gosta de frio e chuva também, não vai dar certo. Então vocês têm que pensar numa cidade que tenha um custo de vida bacana, baseada nas suas necessidades, no quanto você está disposto a gastar, que tenha o clima que você gosta a, e que tenha o estilo de vida que você gosta, né? Eu já falei várias vezes sobre os estilos da cidade aqui no canal, então Brisbane é uma cidade um pouco menor, tem bastante coisa para fazer, mas, mas é uma cidade um pouco menor do que Sydney. Sydney é uma cidade maior, tem mais coisa para fazer, tem mais eventos culturais, tem o Opera House, tem várias coisas diferentes em Sydney que não tem em Brisbane. Em Melbourne é uma cidade muito mais cultural que todas as outras, tem museu, tem shows, tem... Um monte de coisa que as outras cidades não têm Então depende do seu estilo de vida, depende do que você tá buscando, é o que você vai encontrar nas cidades australianas, canadenses, enfim, para onde você for fazer o seu intercâmbio. A dica número 3 é sobre o ABN, né, que é o Australian Business Number, que é diferente do TFN, que você já sabe nos vídeos que eu já falei, que é o número de registro de pessoa jurídica na Austrália, né, então é como se fosse o MEI da Austrália, né. Um... Como, as, como o MEI, ele também tem impostos que você paga ao final de todo o ano fiscal, no meio de cada ano na Austrália. Então, um grande erro das pessoas é simplesmente abrir um ABN, porque pediram para você ter um ABN, para você trabalhar como cleaner, como garçom, como etc, e você não guardar os impostos, tá, gente? Então, acima de 18 mil dólares ganhados num ano, você deve guardar uma porcentagem dos seus impostos, tá? Do que, do, você deve guardar uma porcentagem do que você ganha para pagar os impostos, tá? Não é porque você é um estudante internacional que você não tem obrigações legais com o país enquanto você está trabalhando. Então, uma dica que eu dou para vocês é conversar com o pessoal da Cope Accountants, tá? Ah, na Austrália, conversa com a Paulinha por lá e eles vão te ajudar a entender melhor como funciona todos os taxas dependendo de qual serviço que você está fazendo, tá? Até 18 mil dólares não tem imposto para quem é ABN, mas a partir disso tem imposto sim. E se você não pagar, você pode ter problemas com o país, tá? Então, guardem sempre os impostos ah, para você poder pagar no final do ano fiscal. Principalmente para você que depois quer tentar fazer um visto de residência ou tentar uma residência na Austrália é, O governo vai saber que você está devendo para o país, isso pode manchar a sua reputação na hora de aplicar uh, Qualquer visto desse tipo, tá? Então tenham isso sempre em mente A quarta dica é escolher a escola mais barata que vocês arrumaram Galera, vamos, vamos lá, vamos, vamos pensar juntos, eu e vocês aqui, a gente vai pensar agora e você, tá? Você não tem muito dinheiro para ir a Austrália, né? O que... Muita gente acontece, né? Ou você juntou dinheiro por muito tempo e ainda não foi suficiente, você quer ir com um dinheiro a mais para você não passar a lá, Tudo isso é compreensível. O que não é compreensível é você deixar de gastar com uma escola um pouquinho mais cara e ela ser um pouco melhor do que você pegar uma escola muito mais barata e, e assim não ter uma qualidade de ensino decente, tá? Então você pensa comigo, você já está gastando seus 10, 15, 20, 30 mil reais para poder fazer o seu intercâmbio. Se a escola mais barata vai te dar mil reais a menos, ou dois mil reais a menos, até uns três mil reais a menos, ainda assim ela não vale tanto a pena do que você pegar uma escola boa. Por quê? Vida e tempo é uma coisa que a gente não tem de volta. Você perder seis meses da sua vida num país que você não conhece, numa escola ruim, é uma experiência ruim pra você. Muito ruim. E pode ser o ponto-chave que vai estragar a sua vida no intercâmbio. Por que eu falo isso? Uma escola ruim ela pode não ter estrutura. Professores não sendo nativos, é, material ser ruim. Então, tem todos os fatores que vão fazer a sua vida serem ruim no intercâmbio pela escola. Pensem que vocês vão ter 20 a 25 horas de curso por semana. Imagina ficar 20 a 25 horas toda semana, por seis meses, por quatro meses, numa escola ruim. É horrível, é horrível. Então, a escolha da escola ela é fundamental para o seu intercâmbio. Então, quando a gente fala que uma escola é boa, não é querendo empurrar uma escola mais cara, é simplesmente porque a gente acha que o perfil daquela escola é melhor do que o perfil de outra escola. Então, sempre tome muito cuidado com as escolas mais baratas, tá? Minha avó já dizia, e acredito que a avó de vocês também, que o barato sai caro, tá? Então, tomem muito cuidado com isso. Escolas muito baratas, alerta, fiquem de olho, porque além da escola ser ruim, também pode dar problema no seu visto na hora da aplicação, tá? Então, sempre tomem muito cuidado com as escolas muito baratas. A quinta dica é, obviamente, não utilizar o inglês no dia a dia, né? Então, esse é um erro clássico também de muitos brasileiros, isso infelizmente acontece muito, é a galera chegar na Austrália. Sentir falta, né, de, da cultura brasileira, de falar português, etc., e acabar se envolvendo com outros brasileiros. Eu já falei nos meus outros vídeos que é pra vocês se envolverem com outros brasileiros, é pra vocês terem amizade mesmo, porque é um povo que se ajuda. Mas não tomem isso como sendo 100% das suas, das suas amizades, né? Então, você tá fazendo intercâmbio para poder aprender uma outra língua, para viver uma outra cultura. Então, assim, não fiquem toda semana em festa brasileira, não fiquem toda semana só saindo com amigos brasileiros. Façam um amigos de outras nacionalidades, tá? Eu tenho amigos muito legais da Alemanha, da Coreia, uh, australianos também. Então, assim, uh, principalmente gente da Colômbia, que é um pouco mais próxima da nossa cultura, mas ainda assim você vai falar inglês com eles. Então, é, procure amizades em outras nacionalidades. Né? Obviamente, não deixem de lado os seus amigos brasileiros. Mas também não façam isso de 100% do seu tempo, tá? Vocês estão indo fazer o um intercâmbio justamente para poder sair disso, sair dessa cultura, mudar, conhecer outras coisas. Então aproveitem esse tempo que é o de vocês, tá? Então essa é uma dica fortíssima e um erro clássico que eu vejo muita gente lá. Falou em festa brasileira, funk, sertanejo de coxinha, puf, bomba! Brisbane, então, não tem um brasileiro na rua, tá todo mundo lá. <risos> Então, pra vocês que gostam, vão, mas não façam isso sempre, tá? Tem, é, façam amizade com outras culturas também. O último erro clássico que a gente vê de brasileiros também fazendo intercâmbio é na hora de renovar o visto, tá? Então você tá lá no seu intercâmbio, tá com pouca grana, não tá com um emprego que tá te pagando muito ainda, você tá acabando o seu tempo de ir Austrália, começa a bater aquele desespero, eu preciso renovar, não sei o quê, qualquer curso vai, né? E aí você acaba renovando o seu visto pra mais dois anos, pra qualquer cursinho que só te dê mais um vício. Gente, isso é um erro muito, muito forte também que muitas pessoas têm, tá? Por que, que é um erro? Você vai ficar mais dois anos no país e aí bate naquela coisa ah, de você fazer um curso de inglês barato, né? É o, mesmo, é, é o mesmo significado, então você vai pegar um cursinho e aí você vai ficar dois anos nesse cursinho pagando pra isso, tendo que fazer trabalhos, tendo que fazer assessments, tem que ir pra escola, só pra você poder ficar na Austrália. É, isso vai ser prejudicial para o seu futuro, na verdade. Pode ser que você esteja achando que... Ah, eu vou ficar mais tempo na Austrália, eu vou ter mais tempo para trabalhar, não sei o que Muita gente fala isso. Ah, eu vou renovar para qualquer curso só para poder trabalhar. Lembre-se que o visto não é de trabalho, ele é um visto de estudos, tá? Então vocês estão lá para estudar, paguem um pouquinho mais caro, mas façam um curso que vai realmente valer a pena. Na renovação de vocês, vocês podem pagar o curso parcelado, vocês podem fazer outras formas de pagamento. Então não tentem ir sempre pelo lado mais barato. Tentem ir para o lado pensando no futuro de vocês, e no que vocês vão usar esse curso para aplicar para sua volta para o Brasil ou talvez para uma residência na Austrália? Existem muitos cursos bacanas que também te dão um visto chamado Graduate Visa, que é um visto que estende por mais dois anos depois do seu curso. A gente vai fazer um vídeo também falando sobre esse visto com uma advogada de imigração. Então pensem sempre nisso porque existem outras opções que valem muito mais a pena e podem sair mais baratas do que vocês imaginam. Então tirem esse fantasma da renovação de que vai ser muito caro, de que vai ser impossível de pagar. Não vai! Tá? Existem formas de pagamento diferenciadas, existem tipos e tipos de cursos, cidades menores que vocês podem fazer. Então existe uma infinidade de possibilidades para vocês poderem renovar o vídeo de vocês. Não peguem a primeira opção, a mais barata e, e vai, sabe? É, é, isso vai ser prejudicial para vocês uma hora ou outra. Então pensem bastante nisso, é para o futuro de vocês que o Deote está aqui falando. Parece o pai, né? Tipo, meu filho, pense no seu futuro, meu filho. Você vai precisar isso, enfim. Mas... Pensem no futuro de vocês, é verdade, tá? E se você gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever aqui no canal, curte, comenta e compartilha. Pra quem não me conhece, eu sou o Thiago Deotti, dono da Twizy Travel Brasil, Austrália e Canadá. Ali atrás tá o Muri Love que trabalha comigo aqui na Twizy São Paulo. <risos> pra quem quer vir fazer intercâmbio com a gente, pode vir conhecer a gente aqui no escritório de São Paulo, na rua Piacá, 756, sala 55, Imperdizes. A gente também tem uma unidade em Brisbane e estamos abrindo a unidade de Vancouver, no Canadá, no final do ano. Então, pra você que quer falar sobre Canadá, Austrália, a gente faz Estados Unidos também, Nova Zelândia, Irlanda. Se você quiser falar sobre intercâmbio com a gente, manda um pedido de orçamento aqui no www orçamento. Vamos conversar e fazer essa viagem valer a pena pra vocês e fazer seu sonho virar realidade, beleza? Então é isso, um beijo de hoje pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau! Durando essa tosse, já vai meia hora. <risos>